O que você tá fazendo aí, menina? Contando os minutos do banho do Juca. E por quê? Tô fazendo um campeonato pra ver quem gasta menos energia aqui em casa. Tem até fotos pra provar. E tem prêmio pra quem poupar mais? Muito hum, menos energia gastar. Mas leite pode tomar. muita TV hoje, hein? Ai, ai Luna gastou menos uhum. no banho que o Juca Mas compensou na chapinha Zenaide não desliga o ar-condicionado Ô, oh, seu Chico A mamãe adora lavar uma roupa mesmo se for pouca E secar também Aqui, ó E também a lava-louça Roupa e louça de todos vocês E o seu consumo, Marina? Gastei energia hoje, eu acumulei! <risos>